E aí Guerreiros e Guerreiros Soldados aqui novamente trazendo para vocês mais uma gameplay e hoje aqui é da do kit né o novo kit que chegou lua sombria né que tem o AWM a, a búfalo e o soco o soco mortal lá o soco da sombras lá então é dessa atualização DDB que chegou na, em outubro 2019 tá tô, tô trazendo um pouquinho atrasado que você já sabe né, tá bom correria tô tentando fazer de tudo para trazer esse conteúdo para vocês aí no canal para não deixar de acumular muito, tá bom? Então, deixa o seu like, se você é novo, seja bem-vindo, e que você já é inscrito no canal, compartilha, vem que vem, vem neném, sem ser boneco também, tá bom? Não se esqueça, em lives no Facebook, ativa o sininho, e todos sábado aqui no YouTube, live com vocês, é, com, live salinha com, com os bonecos, tá bom? Fui, até com o vídeo. Você percebeu alguma coisa não, que é, seguindo o meio que não vai ter Alavit? Ué, você acha que eu tô achando ruim? Ai ai! Parado, obrigado. Não entendi mesmo, Alavit... Eu não tô lembrado não. Teve, não, eu não, eu não sei gente. tomei por fora do jogo, porque agora... Chego tem tarde, pô, Cadê Alavit? Cadê para me dar dinheiro pro jogo, né? Não teve. Não sei não, oh, tô falando sério, oh, sem zoeira, não sei eu não. não, não Mas eu acho que teve! Eu, eu sei que mais chance não vem já faz duas. Tudo bem não, pô, é um pouco, Pô, Ué, essas, armas não, é faz ba... essas não armas não fazem nem barulho. Né? Tem um bom barulhinho, né? faz nada, né? Podre, ó. Fica só os bichinhos Podre voando. Não. faz nem um barulhinho. Tem que chamar o dinheiro, faz nossa, o cara é do canto <risos> ali. Já matou um, nego. Já tá. Caminhão aí. O cara veio é de vir comigo sim. Ó, oh, o Hydra daqui Beleza, o cara chegou Oita aqui. O Eita aqui é do parque, Ó, tá de Ace, sim É o fim do mundo mesmo. O jogo tá ruim mesmo. <risos> filho. <GTX> é o fim do jogo mesmo. É o fim do jogo mesmo. Olha isso, cara. Meu amigo, que granada... Da... Tá, tá com a boca, granada? Fame. Tá louco. Chegando é nada, só Smoke vem mesmo. Eu tô sem lente, sem dente. Tem que ensinar aí a matar de sniper? Porque... É. Aí você tá matando. Cima, aí é... agora aí ela é de snipe no É velho, não é essa. Eu, Eu, Eu, Eu tô cego! Aí é nós já com os pontos, não vem não. Ai Ô nego! Esse cara é uma graça, velho. Nossa, é olhei lá bom. embaixo, não tinha ninguém, velho. Tirei a milha. A n 94 lá, VB, ah, Tem nada, é não é, nada, é, tem nada, nada, nada, nada. Só mostra o churro. Vem, e é 110 likes. Bem. Beleza, gente, tem assim que acabar aqui pra que eu acabar aqui, eu já... Ó, ah, o brinde ganha é do bom fora do ó. Não, Ué, é o fã... Aí ele vai. eu que Já depois tira, só essa, pega essas coalhas, daí bota pra lá que eu vou ah. bater. Aê, mano, vê se é meu, parceiro, ninguém tira, não. Etapa, oh. É, tá bom, Ó, ganhou de novo, ó. Tá vendo? Ah, mano. Salva eu, aí, eu, meu. Eu Salva aí, bem. que você tá de ex. só vê que ano que você vai conseguir. Ah, ah, que é que de que capa, é? nego. É, faz na é capa. Toma essa aí. Facebook. Ai, ai. Ah, moleque, faz papai aqui, viu? Ah, ia pegar de na de faca? De faca. De você tá né? duas horas com o cara aí, eu de naipe desci e matei ele, Opa, Não pode descer, não, o não, não. Desce, de um Nossa. Eu não sei, você jogando todo dia, não sai do mesmo. Nossa. O cara pulou fora do dar da caixa, velho. Não, não, não, parou, não, não. Não, não, virou, não. Não, amor não, de Deus. não, não. Não, O cara pulou fora do lado caixa. Salve, Juan. Pessoal, se acabar essa salinha não, aqui, não, eu vou... Sortear os cores para vocês. Eu um... eu vi um cara para o cara foi tentar na caixa. não, não, não, cara, não trouxe é um brinde legal agora. <fim> uh! Uh! <fim> tomou? O <fim> que foi, parceiro? <fim> <fim> Caga demais. Eu vi nas costas aí. Eu, eu caguei três tiros. Vendo. O Ace é de quem o GT estava falando? E GT, cadê o eixo? Cadê o Ace, nego? Não vai dar nem pra tirar o um print, pô. Detalhe, kitzinho oh. DDB novo. <risos> ui, ui, Mas, ui! ui. Dá pra Era pra ter tirado o print antes. Ô, então, <risos> <meu, risos> O oh, que foi, GT? O Ace comeu sua língua? Você acho que mais que Vai, gente, vai, vai, ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí, agora aí, ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí, ruxa aí, aí, aí, ainda eu falei aí, ó. o pessoal tá vendo aqui, ó. ruxa ainda eu falei aí. Toma essa granada aí! Tá aí no gol! Tá aí O GT chegando, velho, agora o GT. Ih, já era. Ganhar logo? Ai, filho de criança. Tá todo, mundo, tá todo mundo na arma. Tem uns quatro negros na arma e tem um na varanda. que foi agora? Ah... Ah... Gosta... Tinha como não. Eu tava matando um aí, tinha um do lado, cara. Ah, tá. Ainda bem, né? Não corre não, gente. Joga aí, que só, só ficou os mitos comigo aqui vivo. Swazlender. Ah, olha isso. O garoto Cara, esse boneco fala português? Não Não, não. não fala. fala? Eu não sei, mano. Eu não sei porque os caras para tá... O nosso e não fala português. Ai, ai! Eu acostumado com por português já. Tô ficando com medo, Isso aqui, é ser, Isso, tipo as, umas vozes. Umas vozes tenebrosas, né? Fica da hora, Vai né? E... É mas o Jason não fala que, meu... que que Ai, tá mas com o Fire Olha o tanto de cara no meio comigo, nem uma tira É o Jason brasileiro, hoje o Jason não vai falar? Ele é, é, é mudo Ai, pelo menos... Então pelo menos ele vai fazer <risos> Matado <risos> É esse Ou quando ele é morrer jeito, jeito. É, ele não <risos> fala nem né? Ui, eu não, Zé Zelokin Cai fora, pega o cara aí ó. Ah, o cara... Meu Deus Meu Ah, pega viado Na hora que o cara Dá a cara ali na parede Vai pegar o. Vai que dá ainda, GT. Já era, GT, já era, GT. Já era, GT. <risos> tu... <Que bicho. risos> Kit <risos> TDB novo. Lua. lua sombria na área.